Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da primeira caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Será uma experiência fantástica abrir essa caixa com esses produtos maravilhosos. Música aqui em bolsão uma caixa maravilhosa da Nerd ao Cubo e sabe aquilo que eu sempre comentei com vocês sobre o desejo de termos mais produtos oficiais do Senhor dos Anéis, tanto para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas? Pois é galera, a Nerd ao Cubo realizou o nosso desejo com essa nova assinatura de O Senhor dos Anéis. Acho que quase todo mundo conhece a Nerd ao Cubo, né? tem mais de 7 anos no mercado e essa nova assinatura de O Senhor dos Anéis já está rolando, já lançaram o primeiro box, que é o que eu vou fazer o unboxing hoje. Mas se você perdeu esse, ainda tem a chance de adquirir a partir do segundo, pois essa assinatura é bimestral e somente com produtos maravilhosos do universo criado por Tolkien. Fazendo parte desse clube, você irá curtir a experiência de receber, abrir e desvendar produtos incríveis e exclusivos de O Senhor dos Anéis a cada dois meses na sua casa, ou melhor, na sua toca. E sabe o que vai vir nessas caixas? Camisetas, canecas, figuras colecionáveis, itens de decoração e muito mais. As assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer o seu cadastro e não perder a segunda edição. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser Troy, se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí,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 Aí é só alegria, né? Foi uma tesoura mesmo. Vamos lá. Caixinha maravilhosa, na verdade, né? Uma caixona, né? É bem grande, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Sim. Mexer muito. <risos> então, vamos abri-lo aqui. Olha só. E o mapa aqui, ela é toda temática até a caixa, né? Desde a caixa até os produtos aqui, todos temáticos, né? Então, vamos lá. Olha só o que veio aqui. Vamos começar por esse. Já da série, né? Nossa querida Galadriel. Então que é um guia em relação. Vou abrir mais aqui que é bem grande, tá? Em relação ao box aqui. Falando um pouquinho da série, eu acredito, né? Deixa eu ver aqui, que tá falando aqui, comentário de mais. Então, tá comentando um pouquinho aqui da série, algumas declarações dos atores, ó. O em Arthur. Pois eu paro para ver com, com paciência. Não é quase que uma, uma revista aqui, uma matéria, né? Que fala aqui, ó, em uma entrevista ao Vulture, Robert Charamay explicou como foi filmar a cena e quebrar rochas com o astro em ar, né? Então é isso mesmo. E aqui em cima também tem, já tem um spoiler aqui dos itens, né? Explicando o que que veio nessa caixa. E na parte de trás tem um pôster gigantesco, tá? bem grande, vocês estão vendo que eu não consigo nem enquadrar direito Deixa eu tentar enquadrar mais É bem grande mesmo esse pôster E é um pôster dos filmes Mais especificamente aqui, ó Do Retorno do Rei Olha que bonito Gostei demais Então, já é um item esse daqui, tá galera? Já faz parte Porém, não, não está aqui, ó É um item quase que extra, tá? Praticamente extra, porque não está aqui Dentro, dentro dos quatro itens previstos, então já é um extra muito bom. Continuando aqui, vou puxar mais para cá, olha temos essa plaquinha metálica aqui, o mapa da Terra Média, galera, olha que coisa linda. Eu vou tirar aqui, é um quadro praticamente um quadro, né? Você vai pendurar isso daqui. Que é de metal, tá? Uma placa metálica mesmo. Maravilhoso! E aí tem já essa. É dobrado, né? Essas dobras aqui que você já consegue pendurar já facilmente. Muito lindo! Muito lindo mesmo! Mais um item maravilhoso. Outro item aqui, já conhecido de vocês, é essa estátua aqui, né? Do Gandalf abrir aqui, vou abrir pra quem não viu, tá? Esse daqui eu mostrei lá no... no Instagram, né? Olha só. Tudo oficial. Eu vou mostrar pra quem não viu aqui. Olha que legal o busto do Gandalf. Maravilhoso. Esse busto, ele simula é, o metal, mas ele é de plástico, tá? Mas é bem detalhado. E muito bonito mesmo. Tem a basezinha aqui, ó. Gandalf. Olha que legal e fica muito bonito a sua estante vai ficar muito bonito no meu livreiro também meu deixo no meu livreiro então esse busto aqui maravilhoso outro Gandalf também né? dentro da caixinha dele outro item bem legal mesmo tá? vamos mais tem mais <risos> são muitas coisas né vamos esse daqui. esse daqui esse daqui também oh. olha só uma camiseta Maravilhosa. Vamos ver, vamos ver. Uau! The deixar The Shire. Condado. Então, aqui, G. G de gordinho. <risos> G de, de hobbit, né? <risos> Barrigudinho. G de hobbit. É... O pessoal vai me matar aí. Mas enfim. Olha só. Na hole in the ground, there lived a hobbit. É. Uma toca no chão um Hobbit. Comecinho ali do livro Hobbit, né? Primeira frase. E aqui temos bolsão. Porta aqui do Bilbo. Tem um cachimbo aqui. Meu, a qualidade dessa camiseta é muito boa. Muito boa. Gostei demais. É, nas costas não tem nada. Mas essa estampa aqui também muito boa. Excelente qualidade. Gostei demais. Então já dá pra sair aí vestido. Então já temos coisas para decorar a casa, já mostrando aqui, ó. vamos revisar aqui. Você pode decorar sua casa, seu quarto, sua sala, com essa plaquinha metálica. Também você pode decorar aí seu estante, seu livreiro, né? seu hack também, com esse busto do Gandalf. Você pode vestir também, sair por aí, com o condado, <risos> vestido do condado. E agora o último item, pelo que eu estou vendo aqui, olha só que coisa maravilhosa. Vamos ver um chaveiro de bolsão, com a porta de bolsão. Olha só, tem a porta do lado de fora e do outro lado a porta por dentro. Aqui é a bolsão, a porta de bolsão, a parte interna. Olha que legal, também vem todo o temático aqui. O produto oficial é outra coisa, né galera? Vamos tentar ver aqui. Eu vou, vou rasgar vai uma do troll mostrar para vocês e tem também mais uma plaquinha aqui the Lord of the Rings tá é um chaveirinho aí. chaveirinho não, chaveirão né o tamanho para você colocar a chave da sua casa a chave do seu carro colocar também na, na sua mochila também você sai com mais isso com mais esse item Super, super temático, maravilhoso, um box maravilhoso, ó, e tudo é temático, inclusive dentro dele, a parte interna aqui, o um mapa maravilhosa essa caixa também, dá para guardar essa caixa, colecionar essas caixas aqui, vou só colocar os itens aqui novamente, só para vocês verem, camiseta aí maravilhosa. Temos a placa aqui. Olha só, quanta coisa. O busto e o chaveiro. Eu estou impressionado com esses itens e a qualidade do material. Não temos mais desculpas agora. Temos produtos oficiais e maravilhosos da Terra-média. Quero usar e decorar a minha casa inteira com a Terra-média. Estou até usando aqui ó, a camiseta. Está muito bonita. Tem aqui o Gandalf, né? O busto do Gandalf. Olha o chaveiro, que maravilhoso! Tem a plaquinha aqui de metal, tudo muito lindo. E falando em Gandalf, olha só quem está aparecendo aqui, vou até colocar esse, né? Utilizar esse Gandalf como o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? E como eu falei no começo do vídeo, eu já deixei um link para você se cadastrar nesse clube. É apenas um cadastro. Alguns dias após o seu cadastro, a Nerd ao Cubo vai enviar um e-mail para você com o link de assinatura, aí sim você efetua a assinatura para começar a receber as caixas ou melhor os cubos a partir da segunda edição. Ah, um detalhe, eu estou fazendo parte da curadoria desses boxes e ajudando a Nerd ao Cubo com ideias de produtos e temas e eu também fui autorizado a revelar o próximo tema spoiler que será perseguição. Teremos um item com tamanho nunca feito antes